Sejam muito bem-vindos nesse vídeo, eu vou falar sobre o projeto Fit 60 dias, o que é, como funciona e o meu resultado em apenas um mês que eu consegui ter um enorme resultado e eu vou colocar a foto e a minha balança do peso também pra vocês. Onde vai ser disponibilizado para você um cardápio de 60 dias para você fazer a dieta. Só que não é aquela dieta maluca que você vai ficar sem comer zero carboidrato. E o projeto, ele continua, ele permanece nesse período e você dá pra, depois de 60 dias, você vai se habitar essa alimentação. E daí você vai continuar levando isso até você chegar ao seu peso ideal e depois é só manter. Como que funciona? É um projeto de perder 21 quilos em 60 dias, só com a reeducação alimentar que você fazer. Mas se você quiser perder um pouco mais ainda, é só você fazer exercícios diariamente que você pode chegar até 30 quilos em apenas 60 dias ou um pouquinho mais. E agora, o tanto esperado, eu vou falar do meu resultado. Eu sempre, desde pequena, tive dificuldade de emagrecer porque eu sempre fui bem gordinha. Eu cheguei aos meus 17 anos com 80 quilos, ao 18 eu pesei 90 quilos, então eu sou bem baixinha, então fiquei super gordinha. Já tá com muita dificuldade. Eu até fiz uma cirurgia por conta da minha má alimentação isso me dificultou demais. E eu até que determinei, falei, chega! Tentei também ir pra academia, fiquei dois meses, mas eu não sou uma pessoa de academia, não consegui ficar certinho ali fazendo. Ficou muito puxado pra mim, eu acabei desistindo, até que eu encontrei o um projeto 60 dias, que eu tô fazendo há um mês, e consegui já eliminar 15 quilos. Então, eu estava com 90 quilos antes, e agora eu estou pesando 75 quilos, eu vou mostrar minha foto de antes pra vocês... E depois, que é agora, que eu estou pesando 75 quilos. Vocês vão ver muita diferença, eu estava super gordinha, meu rosto estava muito inchado. Inchado não, né? Era gordura mesmo. E agora eu já estou até me alimentando melhor por causa desse projeto, que tem tudo certinho ali, você vai poder fazer em casa também, isso que é o bom, não precisa ficar saindo ou indo em algum lugar, é só você manter que você consegue emagrecer e a minha meta é chegar aos 60 quilos, então eu vou continuar no projeto 60 dias e vou alongar ele até chegar à minha meta. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade para saber aonde comprar o projeto 60 dias. Eu vou deixar aonde eu comprei, o meu vai ficar o link aqui abaixo para vocês. Eu acho que em algum lugar aqui, eu não sei como funciona. Mas é e eu vou deixar ali aonde eu comprei, deu super certo. Eu fiz o pagamento no cartão, então já liberou na hora. Eu não me lembro agora se tem boleto, mas deve ter sim, você paga. E assim que você pagou, já é liberado pra você, é super rapidinho. Então é isso, meninas, eu vou gravar o meu processo no próximo mês pra vocês. Se vocês quiserem, então, deixa like, que eu gravo o meu continuamento se eu estiver emagrecendo, se eu tiver, tive algumas dificuldades, como foi ao longo do processo. Tomara que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Qualquer tipo de dúvida aí, eu tô me disponibilizando, porque eu vejo que tinha muita pessoa que também não acreditava, mas funciona mesmo. Então é isso, meninas. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.